Saudação, internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos jogar. Metal Slug. Metal Slug! Então deixa aquele like e bora pro vídeo! Eu vou jogar com o Tarma! Bora! Isso, passa a faca deles! Heavy Machine Gun! Thank you. thank you, thank you, thank you, Heavy Machine Gun. Fogo neles, fogo deles. deles. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Xinga. Opa, super veículo 001 Isso, explode tudo Ih, volta aqui Ih, onde você pensa que vai? Ih, ó, o cara aí Volta aqui, ó, onde você pensa que vai? Se liga que aqui tem prisioneiros secretos Se você quiser ver outros vídeos de Metal Slug É só conferir a playlist correspondente Que vai estar tá aqui no card Beleza E agora Vamos para o chefe Olé